Então, é uma obra maravilhosa, uma ideia brilhante desse pessoal evangélico que abalou o domínio da Rede Globo nas telenovelas do Brasil. Acertaram em cheio nos temas, nada mais atrativo que interpretar as histórias bíblicas com atores novos, efeitos especiais novos, sem dúvidas coloca Record novamente na ponta entre as emissoras do país Parabéns ao Bispo Edir Macedo Por iniciar todo este movimento no país Ele realmente é um Bispo E está divulgando a palavra de Jesus Grande homem esse Bispo Edir Macedo Parabéns